Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando falamos a verdade a respeito da nossa origem divina, meu irmão e minha irmã, tenha certeza em seu coração, tenha isso em sua mente, que nós expressamos a luz, nós expressamos Cristo, nós expressamos a verdade de Deus, que é a nossa verdadeira vida. Mas quando nós não reconhecemos que a nossa origem é Deus, é divina, nós obstruímos e impedimos com que a luz que é Cristo o Filho de Deus, a revelação de Deus, se manifeste, se expresse através de nós neste mundo. Nós, então, expressamos trevas quando rejeitamos esta verdade, porque a verdade ela é única e absoluta. Nós viemos de Deus, é a nossa origem. Nós estamos aqui na Terra para cumprir, cumprirmos uma missão, é o nosso propósito, e nós um dia... Iremos de volta à casa, que é em Deus, de onde nós viemos. Isto é, é, é conhecido como a nossa, o nosso destino. Temos a nossa origem em Deus, temos o nosso propósito em Deus, também temos a nossa, o nosso destino em Deus. Quando reconhecemos esta verdade como a verdade absoluta das nossas vidas, nós expressamos essa luz. Nós irradiamos luz onde nós formos. Mas quando rejeitamos ou negamos esta verdade, a única e absoluta, nós então expressamos e manifestamos trevas onde nós formos. No versículo 3 diz assim a palavra do Senhor, disse Deus, haja luz e houve luz. Essa luz, haja luz, não é o sol, o, o, o astro maior, não. Esta luz... É Jesus Cristo. Esta luz é a revelação do Filho de Deus em nós. Deus é Pai, Jesus Cristo é o Filho, Jesus Cristo está no Pai, que Ele é o Filho, está no Pai, e nós, os seres humanos, nós, a Igreja uh, de Cristo, a noiva do Cordeiro, uh, estamos em Cristo. Uh, está no livro de João, capítulo 14, no versículo 20, onde uh, diz assim, nós a igreja estamos em Cristo Jesus e Cristo Jesus está dentro de nós. No livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 26 e 27, a palavra do Senhor também diz que o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações é Cristo dentro de nós. Esta luz aqui é a revelação de, do Filho de Deus, Cristo Jesus dentro de nós. Haja luz. E onde é que eu tiro isso? Vamos, vamos seguir o coisa No versículo 2 ou versículo 3 diz, né, haja luz. Já falamos. No versículo 3, eh, ou seja, no versículo 4, a palavra do Senhor diz que não, no versículo 2, a palavra do Senhor diz que a terra era sem, era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra é o teu corpo, meu irmão. Tu vieste da terra e para a terra um dia voltarás. É o teu corpo. O corpo do ser humano sem a revelação de Deus que é Cristo, a palavra dele, a palavra de Deus que é Cristo, o Filho, ela é sem forma e vazia, o corpo da pessoa. A vida da pessoa é sem forma e vazia. A pessoa fala à toa, fala o que não deveria falar, é, vive sem rumo, não sabe onde, onde é que é a sua origem, não sabe o que veio cá fazer, é, qual é o seu propósito e também não sabe, não sabe o seu destino, para onde é que irá. Ela não sabe, por quê? Porque ela não tem esta luz aqui. Haja luz, que é Cristo. Ela não tem a revelação da palavra de Deus. Então, ela é vazia e sem forma. As trevas cobriam a face do abismo. As trevas, trevas na Bíblia, é, é uma analogia da ausência da revelação de Deus. É ignorância espiritual. A pessoa não entende nada uh, do universo espiritual. Então, cobriu a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito do, do, de Deus é Cristo. Cristo é o Espírito de Deus. Cristo é o Espírito Santo também. Logo, Uh, a, o, o espírito de Deus que é Cristo ela se movia sobre a, a vida desta pessoa, a terra vazia uh, se movia Sobre a face das águas. Água, qual é a analogia da água na Bíblia? A água é a mente consciente, é o pensamento do homem. Uh, onde é que nós tiramos isso? No livro de João, capítulo uh, 6, no versículo 63, Jesus disse, as palavras que eu digo, elas são espírito e vida. Então, a palavra, Jesus Cristo é a palavra, no princípio, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, João, João, João capítulo 1 nos dá essa dica. Logo, o Espírito de Deus, ou seja, a palavra de Deus, se movia sobre a face das águas, se movia sobre a mente do homem, se movia sobre os pensamentos do homem para se revelar. E no versículo 3, disse Deus, haja luz. Então a palavra penetrou, entrou no Espírito do homem e então houve a revelação de Cristo dentro deste homem. E houve luz, houve revelação, Cristo se manifestou na vida ou através deste homem que recebeu, a palavra de Deus, a terra era sem forma e vazia, a nossa real e verdadeira mente foi feita a imagem ou a forma de Deus, então a mente terrena ou carnal era sem forma quando não tinha ainda a revelação de Cristo, a mente espiritual que é Deus e é a única mente real, então a mente terrena e carnal era nula e vazia sem Cristo, pura e ignorâncias, trevas totais sem conhecimento espiritual, da mente real de Deus e do seu poder. Devemos interpretar as Escrituras de modo ou de acordo com o conhecimento da mente espiritual de Deus para a nossa mente humana. E a mente de Deus é a mente de Cristo, a palavra de Deus, o Filho de Deus. Na ciência bíblica, água significa pensamento consciente. E Espírito significa Palavra e Vida. Jesus Cristo nos ensinou eh, nas Escrituras e disse assim, minhas palavras são Espíritos e são Vida. João, capítulo 6, versículo eh, 63. Assim, entendemos que o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas, como significando que a Palavra, que é o Espírito de Deus e é Vida, que Deus transmite para nós, se movem em nossos pensamentos, que aqui uma analogia da água, sobre a face das águas, para que haja luz, para que haja revelação de Cristo dentro de nós, a nossa verdadeira identidade, Cristo é a nossa verdadeira identidade, nós somos filhos de Deus, então, Deus disse, haja luz, haja Cristo, haja revelação de Cristo dentro de cada um de nós e a nossa mente então a nossa mente recebeu Cristo recebeu essa luz recebeu essa revelação de Deus e então nos libertou Cristo a palavra de Deus nos libertou da do, do antigo modo de pensar que era carnal que era terrena que era que era que era pecaminosa ou cheia de erro ou seja substituindo a mente carnal e vazia pela mente da palavra da verdade de Deus, que é Cristo dentro de nós, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. De todas as formas, shalom, Deus abençoe a todos de uma forma grande e tamanha. Valeu!